Muito boa tarde aos nossos seguidores do RMIX no ar. Nós estamos aqui uh, na escola militar, doutor Ovando do Amaral. E a formatura que vai acontecer daqui a pouco, cívico-militar com os alunos aqui da escola. E nós vamos fazer esse registro da importância desta formatura e também a referência que tem o colégio doutor Ovando Amaral, um colégio militar, também temos o registro do colégio Caetano Munhoz da Rocha. Nesse momento, então, os alunos já estão todos já perfilados para a formatura. E nesse momento também nós temos aí um aluno de inclusão que está dando, inclusive, fazendo o seu momento, o seu discurso. E nós vamos acompanhar ele também. Eu sinto uma pessoa muito falada em vocês, né? Que, que vocês se sintam honrados disso, né? E que... Eu queria agradecer imensamente à diretora Isabela, que é a nossa diretora, porque eu me sinto, eu me sinto honrado de estar aqui nessa escola. Não, não só porque ela é exclusivamente militar, mas sim tem suas capacidades, e esse é meu objetivo de, de, de atingir esse, essa, essa meta inteira. Meu objetivo. E eu me sinto uma pessoa, uma, pessoa, uma pessoa querida por todos, pelos professores, pelos funcionários. E sim, eu não me sinto excluído, jamais, de alguma maneira. Obrigado a todos. tá certo, então. O aluno agora conversando com nós, falando de inclusão. Nós já vamos, inclusive, já identificar também esse aluno que fez agora esse breve discurso. Muito obrigado. E a gente já vai seguir, então, com as informações dessa formatura que vai começar daqui a pouco na Escola Doutora Vandemaral, que é um colégio militar, essa formatura, portanto, cívica militar. Estamos aí com comparecimento da Polícia Militar na parceria aqui com o colégio, a diretora Isabela, nós estamos aguardando agora mais um momento da escola, que é a formatura agora, nós vamos mostrar então. B, nono C, oitava direita, vou ver, sexto C, oitava esquerda, vou ver, em continência bandeira nacional, apresentar, oi! O hino nacional, portanto, sendo tocado nesse momento respeitosamente aqui na formatura cívico-militar do Colégio Ovande do Amaral. Vamos então, os nossos seguidores, ouvirmos, portanto, o hino nacional que é cantado por um aluno e nós vamos chegar então um pouco mais perto. Estar com o braço forte em teu seio Ó oh, liberdade, desafio nosso peito à própria morte, ó oh, pátria amada idolatrada. salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso, seu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza As belas forte pave do colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil és do Brasil a pátria amada Dos filhos desses solas mães, gentil Pátria amada Portanto, cantado o hino nacional na formatura do Colégio Militar aqui em Rio Negro, Colégio Dr. Ovande do Amaral, e a formatura que está acontecendo neste momento, onde os alunos, após a formatura, vão seguir para suas salas de aulas, nas suas aulas normais, mas há. Então, tendo essa sequência que é um praxe aqui no colégio, doutora Vandambara, o colégio militar com a formatura cívica que está acontecendo nesse momento. Daqui a pouco nós vamos conversar com a diretora Isabela, para ela já também nos deixarmos bem a par de como é essa formatura, qual é a validade dela também. Teremos daqui a pouco uma inauguração também de uma praça e os alunos agora já estão sendo liberados para irem para as suas salas de aula, missão cumprida, portanto. A gente já vai conversar com a diretora Isabela, vou chegar mais perto aqui para conversar com a, a diretora, para ela já trazer mais detalhes para nós aqui, está com a gente aqui a diretora Isabela, falando para nós, parabéns, até o colégio militar a partir de agora e o sentido dessa formatura. Diretora, boa tarde. Boa tarde. Então, a formatura é um meio de a gente começar o dia com a questão do patriotismo, de a gente falar dos valores cívicos e militares que foram tanto tempo esquecidos, a questão do respeito, da boa conduta. Aqui nós temos o um manual de normas de boa conduta. É, os militares eles ainda estão em treinamento para vir, para assumir, né? mas nós já estamos com o apoio da patrulha escolar, é, dando sentido e dando uma significância que foi muito bem aceita pela nossa comunidade e esperamos que com isso é, torne, é, consigamos que os jovens se tornem cada vez melhores nessas situações né? e fico imensamente feliz de estar representando o Colégio Cívico Militar. Doutora Isabela, nós chegamos quando estava o discurso do aluno é, da inclusão, ele é satisfeito e emocionado. O nome dele é até para nós fazermos o registro, por gentileza? O nome dele é João, ele é do nono ano, ele é da parte da sala de recurso. O João, ele hoje ele está na casa de passagem, é o nosso aluno assíduo, ele tem muito orgulho de fazer parte aqui do nosso momento. E ele fez essa homenagem, ele fez esse relato porque nós estamos na semana da inclusão falando da questão do respeito. Então, o nosso colégio, por ser cívico-militar, ele está muito bem representado nessa questão do respeito à inclusão. Então, ele quis mostrar que ele se sente incluso e não excluso. Essa formatura, ela é diária ou ela tem os dias certos? Ela é diária, de manhã acontece todos os dias, às 7 horas da manhã. Ela tem duração de 15 minutos, porque nós temos seis aulas diária em vez de cinco. Nós temos aqui uma disciplina extra, que é a cidadania e civismo. E à tarde, todos os dias, acontecem às 13 horas. Tá certo. Parabéns até por essa própria iniciativa. Como a senhora mesmo falou, ainda por enquanto só permanece a parceria com a Polícia Militar, mas o Colégio Militar já vive o seu clima de disciplina. Exatamente. Esse foi é, o intuito de já dar esse início. Tá certo, obrigado mais uma Ah, temos mais um detalhe também, por gentileza, ainda temos mais um momento que vai acontecer aqui no colégio. Exatamente, nós tínhamos a sala de madeira que na verdade virou um risco para a nossa comunidade, ela estava deteriorada, conseguimos o aval do governo estadual e conseguimos por escrito a demolição dessas salas e transformamos essas salas numa praça, onde colocamos gramas, um jardim e alguns bancos para que os nossos alunos se sintam bem e acolhidos. E foi super aprovado pela comunidade. Muito obrigado mais uma vez, diretora Isabela. A gente vai chegando para não perder o sinal, vamos conversar agora com o vice-prefeito, professor Alessandro, presente também no momento desse, professor, com toda certeza, não só como cargo de vice-prefeito, mas também como a, a sua função, que o senhor é conhecido, como professor em um momento que se diferencia, professor. Uma boa tarde. Olá, Márcio, nossos amigos do Mafra Mix, né? do R-Mix. Um momento muito importante aqui no Colégio Vanda Amaral. Né, e a, o fato de ser professor, eu já iniciei a minha fala com os alunos dizendo que há 20 anos atrás, 15 anos atrás, fui professor por muitos anos nessa escola. Visivelmente, uma escola transformada, uma escola com respeito, uma escola com, com preceitos. Isso é bom. Isso é bom para esse nosso jovem aqui né, estarmos seguindo um bom caminho. E de mais a mais, Márcio, né, o, nosso, o nosso compromisso hoje não é com a escola estadual, não é com a escola municipal, é com o povo de Rio Negro. E aqui sim, a escola Uvane tem essa característica, Márcio, ela, ela, ela agrega muitas localidades do município de Rio Negro. Então, ela tem alunos daqui da localidade, dos bairros mais próximos, também do nosso interior. Então, o Rio Negro muito bem representado aqui em Novante. Eu parabenizo a nossa diretora, a Isabela Aise, né, pelo excelente trabalho sendo feito aqui, os professores, funcionários. Um trabalho diferenciado, um trabalho que vai colocar na vida desses jovens aqui o que muitas famílias esperam também da escola nesse momento. Né? A questão de valores, a questão de respeito. Escola é momento de conhecimento, sim, agregada a uma grande função social agora também, Márcio. Até porque, professor, eu com os meus 63 anos, quando eu frequentava então o primário, como nós falávamos para a época, o grupo primário, a né, escola primária, nós tínhamos essa formatura, mas isso muito tempo atrás. Márcio, você com os seus 63 e eu com meus 47. Apesar dos dois não parecermos. Isso era muito evidenciado nessa época, eu me lembro da disciplina de educação moral e cívica, onde você estudava os hinos, os brasões nacionais e tudo voltado à nossa pátria. Né, hoje hoje muitas, muitas situações levam a pensar que a, a bandeira é isso, não, a bandeira do nosso país é o, é o nosso maior símbolo. E hoje aqui foi evidenciado através do né, o nosso menino ali, cantando o hino nacional, nós acompanhando, então achei fantástico. E o, o, o Colégio Ovande só enobrece a educação de Rio Negro, Márcio. Professor, muito obrigado como vice-prefeito e como professor. É, a função hoje é de vice-prefeito, mas o professor nunca vai sair. Eu me sinto muito alegre de estar numa escola estadual visivelmente organizada, visivelmente trilhando bons caminhos. Vamos cumprir a pauta agora. Vamos agora, temos mais uma etapa aí. Obrigado. Tá certo. Obrigado mais uma vez. Então, agradecendo à diretora Isabela Aise pela acolhida aqui, agradecendo ao vice-prefeito professor Alessandro. Esse registro feito no RMix aos nossos internautas quanto, então, uma formatura, uma formatura cotidiana de ar, como falou a diretora Isabela, aqui na Escola Militar do Colégio Dr. Ovande do Amaral. Registro aos nossos seguidores através do RMX.